Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de escorpião Antes um recadinho Como ficamos sem leituras na semana passada, durante essa semana eu vou trazer leituras mais extensas, um pouquinho mais demoradas, tá bom? Então vamos lá Vamos saber como está o momento de escorpião e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos da semana passada. Então, vamos continuar aqui... Valores, ok, já vou deixar mais para cá, porque eu vou trazer bastante cartinhas, vamos complementar com esse outro tarot, para a gente entender melhor a mensagem, Então, vamos lá.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 E essa carta aqui mostra que manter os seus valores intactos muitas vezes vai exigir que você seja como essa árvore. Mantendo a verdade da sua alma, crescendo conforme o seu tempo, naturalmente vivendo o seu processo, que é único. E, por consequência, ajudará muitas pessoas com a sua sombra, com as suas raízes bem estruturadas. Porque antes de ajudar o outro, precisamos nos ajudar, nos fortalecer, para que essa ajuda seja benéfica para ambas partes e não se perca nas mãos dos outros. Perceba, essa árvore está crescendo torta, diferenciada, mas está firme na verdade dela. E é assim que ela foi poupada de ser usada ou de ser cortada, percebe? Faça essa reflexão, mergulhando dentro de você, ouvindo a sua intuição, que é a verdade da sua alma, para ser feliz, ampliando a sua maturidade emocional, trazendo para fora a sua beleza, seu poder interno, a sua força, que muitas vezes se desgasta Ajudando pessoas que não enxergam isso, porque elas também estão em processos diferentes. Você tem valores de uma pessoa independente, próspera, até um pouco maternal, acolhedora, mas o momento pede uma análise. Porque você pode estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, sem um rumo certo, sem ter certezas. E aqui mostra um distanciamento dessa situação, você separando sentimentos para conseguir fazer essa análise, usando mais o lado mental, até se tornando um visionário empreendendo em você, trazendo à tona tudo de bom que você tem, usando de um jeito melhor para você, que te faça bem, de modo que você enxergue tudo que passou como aprendizados e experiências. Experiências necessárias de alguma forma, não como arrependimentos de quem perdeu tempo com decepções ou de quem muito fez e não viu retornos. Aqui mostra para você ter paciência buscando seu equilíbrio para fluir com a vida, passando pelas mudanças, adquirindo conhecimentos novos e se comprometendo com o seu bem-estar e felicidade. E vamos trazer mais cartas. assumindo o controle da sua vida e limpando toda essa energia de decepção. Esse é o ponto de partida para sair dessa defensiva de ter que se defender ou provar alguma coisa, buscando uma conexão interna para se desligar desse passado que te faz duvidar dos seus valores. E essa conexão pode ser... Em um lugar que te faz bem, que te conecta com pessoas, te trazem boas lembranças. Pode ser através de um estudo relacionado à vida, expansão da consciência. Ou momentos de gratidão pelos bons momentos vividos. É você mudando o seu estado vibracional, atraindo pessoas na mesma energia. Pode ser um novo amor chegando, uma renovação. É uma alegria acontecendo da forma que você imaginou. Mas não tinha lá atrás. De qualquer forma, você está recebendo a solução e a clareza do que te atormentava. Então, descansa a sua mente, confiando na vida e soltando. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então, vamos lá.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 Até o próximo vídeo e gratidão!